Olá pessoal, eu sou o Primo e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, meus amigos, é um vídeo especial. Hoje, pra vocês, pelo menos, é dia 13 de março de 2019. O que significa que é o dia do meu aniversário. Exatamente, pode me deixar agora. A vez aí, enfim, faz o que você quiser. Mas eu tô aqui mesmo pra fazer um vídeo que eu fiz antigamente. Eu acho que foi em 2017, se eu não me engano. Eu vou estar deixando aí a data certinha, se assim, realmente foi em 2007. E eu fiz um vídeo chamado Quem Sou Eu? Mas eu já percebi há muito tempo que as bom, vocês já estão meio desatualizados. Então é hora de desatualizar vocês com muita coisa legal. E aí eu já vou atualizar todas aquelas perguntas. E é claro, divertir vocês ao longo desse caminho. Então, se você quer mais vídeos como esse, tanto de vlog, etc. Já deixa seu like e compartilhe com os amigos para a gente ter mais vídeos como esse. E é claro, bora pro vídeo, né? Afinal de contas, quem sou eu? Então vamos lá, vamos começar logo essa proeza! Então vamos lá, a primeira pergunta, mas pera, pera, pera, pera Pera lá, pera lá, pera lá Como é que vai ser esse vídeo? Esse vídeo eu vou responder perguntas que a galera fez há muito, muito, muito tempo atrás Lá em 2015 Num quadro chamado Papo Pig no, Win, no Watchpad que, inclusive tá disponível lá, se você quiser ainda dar aquela leitura e comentar Tá disponível lá ainda Então você pode chegar lá e você mesmo pode chegar e comentar Pra ver se a gente até continua só que vai ser remodernado esse quadro inclusive se você quiser que eu responda a sua pergunta mais pra frente envia a hashtag, hashtag Papo pinguim e a gente vai responder todas as suas dúvidas em próximos vídeos, beleza? mas por enquanto na intenção não é essa hashtag, então joga ela pra lá porque agora o objetivo é outro, tá ligado? então a gente tá aqui pra responder a primeira pergunta vamos lá, a primeira pergunta qual é o seu jogo favorito? Meu usuário, eu não vou ler nenhum usuário porque tá tudo longe daqui, tá bom? O meu jogo preferido de sempre é Crash Bandicoot 1 do Playstation 1. Pois é, meus amigos, é um dos grandes jogos da minha vida, provavelmente. E muita gente pode achar que fosse o hein, irmão? Foi o Crash Bandicoot do Playstation 1 que parou de pegar. Ele parou de pegar. Tristeza level hard. Corey, sabe como? É triste. É triste. É bem triste. Claro. Agora, a segunda pergunta, Segunda. <risos> ok. A segunda pergunta agora é qual é meu livro pretileto não vale do Wattpad? Então... Naquela te... Naquele tempo, o meu livro favorito era O Jogo Infinito, que eu vou pegar ele agora, porque ele está bem aqui. Certo? Naquela época era O Jogo Infinito, porque eu estava lendo ele, e inclusive eu ainda recomendo muito esse livro para todas as pessoas. Mas o meu livro favorito agora não é esse, inclusive vai ter vídeo tanto dele quanto do livro que eu vou mostrar agora. Ele está bem detonado, tá? <risos> é Gatos Guerreiros na Floresta na verdade não necessariamente o Na Floresta mas a saga Gatos Guerreiros o que eu mais gosto da saga não é essa pra mim é o Fogo e Gelo que eu vou pegar agora que é esse livro, é muito bom eu gosto mais desse segundo mas você precisa ler o primeiro pra, pra ter esses conhecimentos e é um livro super legal e que realmente como, é, convido todo mundo a poder ler não é todo mundo que gosta desse tipo de leitura até mesmo porque ela é bem diferente das outras. É sério. É por causa eu acho que dessas diferenças que fazem algumas pessoas ou amarem ou odiarem o livro. Na verdade, não tem muita gente que odeia. tem muita gente que não gosta do livro. Mas é um dos grandes livros e está aí na minha lista de recomendação minha. E o, a melhor personagem feminina para mim inclusive está nesse livro, que é Estrela Azul. É, a melhor para mim, a melhor representação feminina que a gente já teve. Nos livros é Estrela Azul. Então vamos lá. Mais uma pergunta, a terceira pergunta aqui na nossa lista. Top 10 para 10. Qual pessoa mais te inspira? Pode ser do Wattpad Bem, é... no contexto geral, a minha resposta não mudou muito. Talvez são as pessoas que estejam lá, apesar de eu não ter visto muito direito, E foram as pessoas que eu respondi. Mas as pessoas que mais me inspiraram, a gente teve vários, a gente tem literalmente vários casos. Talvez eu até esqueça alguns agora, mas eu vou passar um panorama geral. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando só das pessoas que me inspiram. Mas eu vou falar algumas das pessoas que me inspiram e os locais em que eu me inspiro também. Mas basicamente falando, a gente já começa aqui no próprio YouTube. É, o canal que eu mais me baseio para o canal Pinguim 10, hoje, não é mais o que era antigamente. Hoje eu me baseio na Lully de Verdade, que é um canal de, de cinema, de cultura. É, eu também gosto de me inspirar, não de um canal específico, mas de, desses canais de mistério, de teoria. Mas o meu, a minha grande inspiração para essa parte toda de teoria é o Cellbit. Essa parte dos vídeos vocês ainda não conhecem, mas vai ter, tá? Não nas mesmas vertentes, tá? Vão ter outras vertentes completamente diferentes. Gosto muito de ver Corey, né? o canal do Corey, eu gosto também de ver as teorias que ele faz de Bendy, de Undertale e outros fins Acho super divertido, acho legal você tentar explorar um pouco dos universos. E aí agora saindo um pouco do Pingonés, a gente vai sair para o Penguin Plus. Eu ainda estou falando do nome do YouTube. Vem Plus eu me baseio no Leon, né, do Coisa de Nerd, e também eu me baseio no Código Fonte TV E esse cara aqui que eu não vou lembrar o nome dele e muito menos você vou saber falar, mas acho que é acho que é Alexandre alguma coisa? Eu provavelmente eu estou falando bosta. Ignora. <risos> mas vamos lá. <risos> Se tiver errado, ignora. Mas eu me basei em bastante pessoas no âmbito da programação, que vai ser o, o que eu vou mostrar lá no Penguin Plus. E agora com o Pinguinéis Live, eu me baseio completamente no CaicFlex, tá? Em visita não, porque <risos> tá tão bom contaticamente. Mas enfim, é, mas a minha grande inspiração sempre foi o CaicFlex pra fazer, por isso que tem tanta besteira. Vamos dizer assim, sim, eu estou fazendo vídeo... Politicamente correto. <risos> Mas agora saindo um pouco desse âmbito dos jogos, por exemplo, é, eu hoje me baseio muito na Behold Studios, que é daqui de Brasília, e a Uruca no requisito roteiro, a Behold no requisito Criatividade Geral, e é, meus baseamentos diretos vão para Naughty Dog e Rocket Snail. Com certeza são pessoas fenomenais, desenvolvedores super ultra Mega, mas de grupos é Naughty Dog, né? E é... Eu tinha falado outro. Enfim, e de pessoas é o Rocket Snail. O Rocket Snail is Life. <risos> Ele agora tá querendo box vai tá querendo um bocado de coisa. Nossa, é muito bom. Vai ter vídeo sobre também. Né? Então são nossas algumas aspirações, se vocês quiserem eu faça um vídeo completo só sobre as pessoas que me inspiram, porque realmente tem muita gente. Tá bom? Então, próxima pergunta. Agora uma grande pergunta que fizeram. Agora tem que tirar umas coisas dele. Entendi. Jogos varazes ou Major Runner? <risos> é, pois é, agora eu tenho os livros. Eu gostei muito de Jogos Horácios. Não posso mentir, eu realmente gostei de Jogos Horácios. Gostei muito dos filmes, eu prefiro 10 bilhões de vezes mais o livro. É, o Miserable, eu não, eu comecei a ler e é, eu não vi os filmes, porque eu só quero ver os filmes depois de ler o foi mesmo. Depois eu conto essa história dos Jogos do mas o que acontece, eu gostei muito dos dois, apesar de ter gostado mais de Jogos Varazes, porque ele é mais crítico. Assim, eu gosto de críticas, então eu acho mais legal, mas ambos têm as suas coisas que são muito legais, mas Jogos Varazes por gosto pessoal mesmo. Opa, opa, opa! Você tava vendo o vídeo, né? Tava gostando? Então já deixe de sujar e compartilhe com os amigos, porque agora só vai continuar no próximo episódio. E adivinha, você pode clicar, ó, peraí, pra esse lado, pra esse lado. Enfim, em algum lugar aí eu vou deixar os vídeos pra você assistir, poder se inscrever, neste canal bonito. E é claro, ative o sininho das notificações e eu vou te ver na próxima parte desse mesmo vídeo. que esse vídeo não acabou, tem muitas outras perguntas para responder, beleza? Obrigado por ter assistido e é claro pode compartilhar, dá esse presente de aniversário para mim, comenta aí, compartilha com os amigos. Eu te vejo no próximo vídeo, beleza? Obrigado por tudo, galera. Um abraço, não se esqueça de ser feliz sempre. Até a próxima. Tchau tchau.